Religião, sabe? Uma coisa. Não duvido também não, viu, Thiagão Mas por é, é isso que eu falo, eu não incentivo, cara Não tenho ah, não, vontade é, então, nenhuma de conhecer É religião com dominação, né Com subordinação então, É eu uma mistura conhecer, não. É, é, é, é que nem Eu já falei eu, eu também não tenho muita vontade não, viu, cara Na verdade é por medo, tá é, Tanta coisa que a gente escuta Sei lá, eu tenho um receio da porra, cara Sei lá eu... É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 Isso é corajoso, hein? Mas é, é eu, é, mas é que eu brinquei, né? Homem, né? Eu queria ver uma mulher sozinha, solteira, ainda no ramadã, bem. né? Mas tudo o bem. O é muito mais a questão da comida, assim, da, deles rezarem cinco vezes ao dia, né? Toda aquela questão. E, e a comida é complicada, porque eles não comem nada. Do nascer do sol até o pôr do sol. jejum Caraca, velho. Muitas vezes tem água que eles podem tomar. E tem gente que faz no ramadã todos, os, os todos, acho que são quase 40 dias, se não me engano, de ramadã. Tem, tem os mais fervorosos. É tem tipo a quaresma deles, ah, que é óbvio que. Tipo ou isso. Ou não? Tipo isso, né? É, tipo isso. Mas aí, você tá acha um lugar para comer lá, Thiago? Você achou lugar para comer? Porque... Então, encontrei. O que, que as pessoas fazem? Elas cozinham em casa, é, ou você vai num restaurante e você pode pegar para comer no seu hotel. E ah, você não pode comer tá. na rua. Mas eles só fazem isso porque é uma cultura um pouco mais ocidentalizada, assim, vamos dizer, algumas cidades mais turísticas. Não, isso, isso que eu é falar, os caras querem ser cidade turística e ser extremo, não dá. Aí, o que, que já aconteceu, ver. cara, eu tava num shopping lá em Dubai, velho lá no do, do, do Dubai Mall. Dubai era um, um, um, um Carrefour, cara, shopping gigantesco, gigantesco, fica ali do lado do, do Burj Khalifa. Cheguei lá, tipo um Carrefour lá dentro, tinha um frango já assado, assim, tipo na, na rotisseria lá do, do, do mercado. Cara, levei uma fome absurda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 Você, deve... Você comeu no banheiro, matou o frango lá no banheiro? Cara, uma mesa de mármore na própria. Não, da, da, da Mano, da... É, é bom que dali já vai embora. Isso né? que eu pensei, é. já comia já sentado no vaso, né? Não é <risos> já, já, já, canal direto. Rapaz, pato, cara. né? Pato, já vai direto. Mas, é tudo, Mas cara, né? um negócio super limpo, enchimento. Quando, quando, quando que ocorre por... o ramadã, Você assim? sabe que época do ano? Normalmente é no mês de junho. É, só que cada Júlio. ano, é julho, julho, cada ano muda, depende da lua, do, eu, eu não sei exatamente, é. É, é tipo igual a nossa Páscoa, sabe, que, que muda aí com a Dias tal. legal, que é... putz, é, o que eu ah, falo, esse é... negócio de cultura, eu, eu falo, acho que religião nunca é para ensinar o mal, mas ser humano é um bicho complicado, né, igual eu comentei, putz, tipo esses países aí, igual são loucos para tratarem sua mulher igual um objeto, querer crescer camelo, é. ou sua mulher não pode andar com tal roupa é porque verdade. é desrespeito, mas eu entendo que a cultura dos caras, mas é. acaba sendo mas... um pouco desrespeitoso, né? Se for eu, acho, eu sinceramente acho que passa uma ideia da, da cultura muito errada aqui para gente, é. Sabe? É... Só para vocês terem uma ideia, eu estava lá no Marrocos mesmo, e aí eu estava indo de... acho que era de Rabat para Chefchaouen, que é uma cidade toda azul, Chefchaouen.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 Não, consegui pegar o ônibus. Não. Ah, conseguiu. Ufa, deu certo, deu certo. Mas ia tranquilamente. iria tranquilamente. Azar do cara, hein? Ah, o cara faz oh, O cara tá acostumado a fazer crowdsurfing, que é igual essas pegadas que ele falou em casa de bruxa tal. e tal. Dormir na casa do cara lá é ser melhor ir. do que dormir lá, na, no... na areia lá. E iria bem de boa. Cara, tem uma história é... que é muito louca no Marrocos também. Eu tava. Que assim, tem muita. É muito comum sumir bagagem. Tipo, você para no meio da estrada, está dormindo à noite, o ônibus doutor. Nossa, mano. E, eu... e babar os 40 ladrões aí roubando. Não, a galera, Não, a galera abre ali o maleiro, que desceu mesmo do busão, pega a sua mala ali e sai fora. E aí, eu numa dessa, cara, a cada parada de ônibus, eu acordava. Eu acordava assim, eu falava, cara, deixa eu descer, descer do e ônibus, o bagageiro fechava, voltava, voltava para dentro do ônibus, voltava a dormir, beleza. E aí, eu já sabia que eu, eu tava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 Eu comecei a vender cigarro para os marroquinhos. Cigarro, cara. cigarro. É um Malboro, Malboro Black. tipo Quem é já foi, bem, quem é, já foi bem, na balada vai lembrar aquela tiazinha que vende é. cigarro, vende house. Aí o Tiagão lá. É. Malboro Black, vermelho, Malboro Vermelho Light, Malboro é bem, Black. Bem, Black, bem, Black é, é. Da, aquele da bolinha que se aperta, eles começam é. a vender lá. O Tiago comprou o ônibus do cara. Comprou o ônibus do cara só com cigarro. Parece prisão, mas é Marrocos.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 Do gente nada boa, né, mas a, a mala não tava mais lá, mas maçã tinha para o resto da vida. Não tô brincando, <risos> é, é a mala tinha é. sumido, mas tinha maçã só que a gente roubou sua mala aqui a gente trouxe maçã para você. Não tô brincando, tô brincando. Cara, esse negócio é. de preconceito eu lembrei de uma história também. É uma vez que eu fui para Argentina, foi na no, já até contei aqui para vocês. Essa que eu fui lá, fiquei um mês na Argentina na, na empresa que, foi que eu trabalhei, o Maradona.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 Desci no próximo ponto, tinha lá, não é, o táxi, é, é que o... Que ela Como é, que fez? Chama? Ela... é que que ela, fez? ela ligou do celular dela, cara. Ah... Ela ligou do celular dela. Ah, deixa eu esse ela, rapaz, ela, ela, ela ouviu minha conversa com o motorista, ela ligou do ela celular. Tiazinha? Ela, assim, ela, vai ela tiazinha? Não, era meia idade, assim. Que a é tiazinha nessa... foi a que falou para eu, eu falar obrigado. Entendi. mas cara, é isso você vê, é quando você menos espera as pessoas te ajudam, né cara é isso é muito isso é bizarro mesmo é bom demais, cara é, acho que conversa tá boa, mas também, tá bom, né já abusamos bastante é, tá do Tiagão aí